Oi pessoal, aqui é a E hoje eu vou assistir um vídeo do meu que se chama Minecraft É, pra continuar Se continua-se, seria alguma coisa assim Eu não sei como traduziria exatamente esse nome, mas alguma coisa assim Aí ele tá aí pegando umas madeiras Ah, não é com achei que ele ia cair... Nossa, ele ficou na lava, achei que tipo, ele ia bater na lhama, alguma coisa assim vai fazendo ah, vai cair, vai cair, vai cair na lava, Vai é o que eu vou falar Certeza que vai cair na lava Ah, o pedra acabou, ele não viu e ele cair Estação legal, né? Ele não tá com a armadura aqui dentro, né? right? O White, ele é. Tipo, se jogar ele na lava sem querer, ele não vai, tipo, desfazer, vamos dizer assim, ele vai continuar ali na lava. Mas ele tá com a camada de, de Underwight, não faria mais sentido ele ficar a prova de, de fogo, a prova de... É, a prova de fogo. Ele vai ficar prova de água? É. É, sei lá. Tipo, resistente a fogo. Faria mais sentido, não faria? Eu acho que faria mais sentido, mas eu não sei. Ah, é um. Piglins, e sei lá como é que é o nome desse bicho aí. Brute, não sei o nome. Nossa, olha o tamanho do sugarcane Vai cair trilhões aí, sugarcane Nossa, deu um... Navigone Nossa que... que raio eu já sei que ia é bater, sabe o que tem? A camada é de ouro Esquece, ele atirou nele e a armadura saiu Não entendi muito bem, mas eu não bem. Nossa, ali tinha um monte de, de Armadura de, de diamante encantada Uma série da noite E um monte de coisa assim de Armas, nossa, que raiva por causa de um, uns 3 segundos ele mais rápido Tá ali andando com o Gash e aí... Dropou o outro E aí o... O que ele tá andando sobre parou e o gash atirou neles E aí ele moleu ah tá achei que ele tipo, ia atacar o tipo ia jogar ser errado sabe ah ele jogou errado não, de alguma forma tipo o cover for por e ia pôr na no portal e aí foi errado é a loja de animais do Joe. tem um monte de lobo cachorro não sei como é que fala cavalo Acho que o meu nome é um outro. Ai, entendi isso. Isso é tudo bem. Vai ali, você não vai estar lá pra nether. E aí, esses aí, então, não sei o nome deles, mas esses aí, aí eles atacam, eles são bem fortes. Laboratório de pesquisa. Não vai aparecer um mancebo. Pressione para começar uma pandemia global. Não vou nem comentar sobre. Então, se vocês gostaram, deixem o um like. Se inscrevam para ver mais vídeos aqui de modpacks, mods. Assistindo outros vídeos. Se vocês quiserem recomendar outros canais para assistir, podem escrever aí nos comentários. É, e até o próximo. Tchau!